Olá amigos, estamos a celebrar o 11 Domingo do Tempo Comum. Regressamos assim ao Tempo Comum, depois de termos vivido todo o tempo pascal. No passado domingo celebrávamos a Santíssima Trindade, este Deus que se apresenta nestas três pessoas, Pai, Filho Espírito Santo, uma trindade de amor, uma trindade que manifesta um único Deus, este Deus que tem um projeto para os homens e que é um projeto de salvação. E nós, Estamos dentro deste projeto. Tu, aí desse lado, também estás dentro deste projeto. E não estás só dentro como se algo passasse lá fora e tu vais acompanhando. Não. Tu estás dentro porque Deus também quer contar contigo. E quer contar contigo como o seu discípulo, como o seu seguidor, como seguidor de Jesus Cristo, seguidor deste Filho que Ele nos envia, que Ele nos entrega e que por amor dá a sua vida por nós na cruz. É este Jesus que chama os doze discípulos, que os chama não apenas a segui-lo, mas chama-os a um projeto de vida, chama-os a uma missão. E é muito belo ver a forma como Jesus chama e quem ele chama. chama -o homens da vida comum, homens que eram trabalhadores, que tinham cada um a sua história de vida, assim como tu tens a tua história de vida. Assim como tu tens as tuas características, tens os teus aspectos melhores, os teus aspectos piores, mas é assim mesmo que Deus quer contar contigo, é assim mesmo que Ele quer fazer caminho contigo e que Ele conta contigo para seres seu discípulo, para seres seu anunciador. E podes sê-lo em qualquer momento. Podes ser anunciador e evangelizador, podes ser apóstolo nos teus lugares, por onde andas, na tua casa, com a família, com os amigos, na escola, quando estás com os teus companheiros, em qualquer lugar, és chamado assim a viver este compromisso daquilo que é o teu batismo. Porque todos nós, batizados, fizemos, fazemos parte deste compromisso, fazemos parte deste projeto. E Deus espera muito de ti. E Deus dá. E assim como dá, Deus também conta que tu sejas capazes de dar. Não apenas que recebas, e que fiques muito satisfeito, muito grato por aquilo que o Senhor te dá, mas que seja capaz também tu de dar, e dar de graça. E é isto, é desta forma que termina o Evangelho deste domingo. Recebestes de graça, dai de graça. Quantas vezes nós queremos fazer negócio, fazemos negócio com Deus, quando lhe prometemos coisas, se Ele nos der algo em troca, quando tantas vezes nós esperamos que os outros venham ao nosso encontro, que eles nos sirvam, Tu és chamado a servir e servir gratuitamente, servir dando o teu coração, servir dando a tua vida e há tanta forma como tu o podes fazer. Certamente sabrás, não sou eu que te vou dizer, certamente cada um de nós, naquilo que é a sua vida, o concreto da sua vida, do seu dia a dia, sabe como pode servir, como pode ser útil, como pode amar e é isto que Deus espera que sejas capaz verdadeiramente de amar. Deste então assim este desafio. Ao longo desta semana, procura estar atento e perceber onde tu podes ser útil e como na tua vida todos os dias tu podes seguir Jesus. Tu podes responder a este chamamento, com a tua história de vida, com os teus problemas, com tudo aquilo que tu és. Tu és chamado a seguir Jesus. Segue-o e vive um bom domingo.